Salve, salve galera, estou aqui então com Aliens, Fireteam Elite, é, ele tá nesse final de semana em pre-weekend, a, a ideia então é a gente aproveitar e brincar nesse jogo. Também essa semana toda está com promoção dos jogos da série Alien, é, esse daqui está no plural que se refere a Aliens, mas enfim, é, a série é a série Alien, referente ao filme original. Então, vamos iniciar. É, ok. É o tipo de coisa que sempre faz eu ficar com um problema, porque eu estou falando e lá pelas tantas acontece alguma coisa que eu não esperava. Eu esqueci que aqui queria personagem. Olha, a customização até que está bem interessante. Aham. Uhum. Da... Perfeito. Aqui é o rosto. 9, perfeito. Esse jogo ele é cooperativo, com alguns elementos estratégicos, inclusive tem elementos de classe. E é algo que os jogadores esperavam quando saiu o Marines. My parents were scientists. They taught me biology is war. To win, a species must endure, reproduce, survive. The foes we're about to face evolved to win at all costs. They don't care about their losses, so long as they're the last ones standing. They're as cunning, adaptable, and tenacious as any Marine. But they lack our purpose, our conscience, and our mercy. 40th Marine Expeditionary Unit, this fight is not a simple bug hunt. Know our enemy. Know your strengths. Work together and live to fight another day. Colonel Ship, signing off. Bom, jogabilidade aqui é basicamente se usar a seta, do, a roda do mouse e mudar arma. Não tem muita coisa disponível. Esses itens que eu estou recebendo é porque eu estou entrando aqui o jogo a primeira vez e já teve alguma. Ele já está no ar há mais tempo, então já teve todas essas questões aqui disponíveis. Aqui é faz um coluna. You Beleza. Não tem nada para falar com ela agora. Enfim, uh... Quando saiu aquele jogo, o Colonial Marines, o pessoal esperava muito do que esse jogo trouxe. Siege Cryo Freeze off Marine. We got woke by a distress call. Board the station, find Hanaga and extract them. Staff Sergeant Herrera will be the voice in your ear. Might want to talk to Herrera before you deploy. Ei, não tínhamos a chance de conversar antes. Verso curta. Você ouve o que eu digo? Eu vou te ver. Não sei. Eu vou estar platoon com as coisas que realmente... Os penejos no depoito de Recruito. Lembra da antiga Conestoga attack trap? Você e eu ambos. Vamos fazer isso. Bom. Patogênio, campanha de expansão. Como vocês podem ver, já saiu bastante coisa nesse jogo. Aqui estão as classes. Que é exatamente aquela questão que eu comentei. De ele ter a parte estratégica. Que envolve o trabalho de equipe. É... Eu não dei uma grande pesquisada nesse jogo. Quando eu, sabi... eu comecei a jogar. Eu confesso que eu não esperava que um dia algum... eu fosse jogar esse daqui. Eu não esperei... eu esperava que fosse ficar gratuito tão cedo. Né? Agora. Em termos de entrega. Eu vi que esse jogo entregou bastante daquilo que os jogadores gostariam de ter recebido já. Anteriormente, né? eu estou realmente olhando aqui e mostrando para vocês as coisas. E realmente não tenho nada liberado. E eu vou com a classe básica porque eu acredito que é melhor. Só que vou ver. Okay, your... é, basicamente, as coisas que eu tenho são isso: não tem mais nada aqui relevante. Aqui, beleza. Então, vamos lá. Missão 1. Dificuldade padrão. Tá. Dificuldade padrão. Então, como é que é? Não joguei muito esse jogo pra... Poder dizer que eu posso me arriscar em outra coisa. Ele vai entrar na fila, então, para guardar outros jogadores. Porque ele é um jogo focado no multiplayer cooperativo. Vamos ver se o jogo vai se rodar. Fireteam, this is a rescue mission. You're boarding Katanga, a derelict orbital refinery. Ingress is via the forward airlock. You'll locate, You'll locate secure and evac Dr. Tim Honaker, a Waylonutani scientist. Mount sequences. up, people. Como vocês podem imaginar, outros jogadores também vão estar testando o jogo agora, nesse final de semana. Galera, tem umas edições durante o vídeo, para retirar telas de carregamento e dar mais dinamicidade para o vídeo. Ah, vou mostrar pouca coisa para vocês, é mais o jogo na sua parte inicial da campanha, mas é o gameplay geral, o loop do jogo é basicamente esse, que não seja necessariamente ruim, porque pensem em Monster Hunter, que tem um loop de jogo relativamente comum, né? Mas dentro desse loop de jogo tem outras mecânicas que vão sendo inseridas para deixar ele mais interessante, mais divertido Ok, agora foi é, Eu tava estranhando a demora, mas é próprio Como vocês podem ver ele demora um bo bocado para carregar Mas acredito que seja também por ser a primeira missão que eu estou jogando, as primeiras missões, ele deve demorar mais, com o avançar do jogo eu espero que ele fique mais rápido. E também depende do quanto cada sessão dura, porque se a gente fica mais tempo na tela de loading, loading aí é mais difícil. A direita, o radar, e aqui as instruções. A campanha, ela vai dando o tutorial do jogo. Então muito do que você faz na campanha você espera... vai ser o clube geral do jogo, né? A gente tem limite de munição, então não vou sair disparando só para ter essa arma, não. Tá. É... Perfeito. O cenário escuro aqui é interessante, que é exatamente uma coisa que eu senti falta no Colonial Marines, quando, principalmente quando eu vi os trailers, é, faltava um tanto da, do tom do jogo. Em parte a gente sabe disso porque deu todas aquelas tretas e o gráfico era bem mentiroso na verdade, aquele trailer bom. O gráfico final era horrível, gráfico final. Então isso acaba atrapalhando, mas dá pra perceber que apesar de não ser um dos jogos mais bonitos de todos os tempos, o jogo tá bonito, principalmente comparando com o outro concorrente. Né? E exatamente isso, o trabalho de equipe, essas questões que ajudam a compreender. Agora vai dar merda né. Geral, não estou achando esses aliens muito difíceis. Não perfeito, aqui foi. Pelo que eu vi, não tem fogo amigo, porque eu acidentalmente mirei num aliado. Opa. É uma informação importante não fique com visão de túnel ou seja tem que ficar tem que ficar cuidando para não ser flekiado doors shut sloppy work went this way Aqui é outro elemento que trabalha em equipe, que os outros têm que ficar protegendo. Ué. Achei estranho aqui o que aconteceu. Ah, foi. Ok, não esperava por esse bug. Ou oh, este. O bug dos inimigos se multiplicando. Ok, dando por causa do sangue ácido, razoável. Vamos testar outra arma. Perfeito. Ok, é uma smart gun que realmente é inteligente. ao Oh! Ah! Aqui começam a aparecer os outros tipos de inimigos. Não que exatamente seja tenha muita variação de inimigos nesse jogo, mas de fato tem um sistema de classe. É... Os aliens aqui estão relativamente mais frágeis do que eles geralmente são na franquia exatamente para dar o... a questão de número. Né? Nossa, eu gastei bastante munição. Agora funciona mais direitinho. Aquele Ele erro que deu antes a... pode ter sido um erro de conexão. Isso significa, um de de data, significa que pode ser alguns é outros a... outros, a... outros a... jogadores a... que tava com um problema de conexão. Eu ainda não usei nenhuma das minhas habilidades, inclusive, porque eu acho que não tem muito espaço, então não fico usando. Ok. Ah, e ela tem um cooldown relativamente baixo. Então, é... exatamente como ela comentou, né, que tem uma história interna ao jogo. Aqui é CTRL para pegar a cobertura, perfeito. Ok, o vermelho, um vermelho não explodiu ali. Prepare-se para a batalha. Perfeito! Movimento! Consumíveis, arma sentinela... Ah! Ok, eu não fiz um bom posicionamento da arma sentinela Ah, ok, não estava esperando por isso. Mas é, eu gostei. Enquanto vocês perceberam, mas basicamente a minha 2 ela dá ao meu, ao redor de mim, ou, oh. então, médicos, 4, perfeito. economizar a munição faz parte do jogo, ou assim, gerenciar algo da munição, né? Kit médicos estão no máximo, então... Ah, esse negócio vermelho não era pra explodir, um kit médico. Perfeito. Eu não sei o quanto esse jogo tem as caixas de munição ilimitadas. Mas algum gerenciamento de munição ele precisa ter. Ah. Ok. Não estava esperando por isso. ali estão meus aliados? Beleza. É, que é estranho eu dizer que eu não esperava. Que eu não esperava ser. Eu não esperava ser emboscado por Xenomorfo quando estou jogando um jogo de Alien Em que isso é um dos movimentos praticamente clássicos dele né? Mas... É, o tipo de coisa que eu não esperava desse jogo também no sentido de diversidade de ações que eles têm Eu até sei que eles têm algumas coisas diferenciadas Como vocês podem ver os inimigos provavelmente serão relativamente repetitivos porque não é como se a franquia alien tivesse desenvolvido muitos, muitos tipos de alienígenas ao menos em termos gráficos isso inclusive eu já vi outras pessoas reclamando da franquia não que sejam fãs mas é, foi no sentido de por que, que não era fã da franquia né ah, porque não, não tem muito, muita diversidade de alien O acesso de I que is just ahead. We'll see Vamos ver o Perfeito Ok, não Eu tenho a Esther estando aqui para analisar os logs Ela Aqui eu estou quase sem munição numa das armas Que não tem caixa de munição ali, é uma impressão minha okay. Eu não sei se eu fiz o certo, mas eu não vi outra opção do que fazer Baixar registro das operações eu... Ah. Ok, tô acertando aqui um pouco dos negócios. Aqui, okay, munição. Então, ainda bem que tem munição aqui, porque ele já está ficando no final. tem amigos para jogar esse jogo provavelmente vai ter muito mais proveito do que alguém que não tenha uh, amigos com pra jogar porque a ideia é jogar de maneira de modo cooperativo então esse é um tipo de jogo que faz muita diferença quando eu tenho que ap aprender a usar o radar ao meu favor nesse sentido de não ficar Mexendo nele ou nas coisas enquanto tem inimigos por perto. evitar visão de tunelamento, inclusive é uma coisa interessante do jogo porque, ao menos nessa missão, eu estou sendo conduzido por túneis e tenho que evitar a visão de tunelamento, ou seja, cuidar principalmente a minha retaguarda, não só a minha retaguarda né, mas também a retaguarda dos meus aliados. Estou quase é com coisa matar. Enfim, as armas elas dão uma certa vantagem, considerando que a maioria dos xenomorfos ataca corpo a corpo. que está para sair que deve ter alguma pegada mais ou menos nesse sentido é o jogo de tropas estelares que também está com ideia de ser cooperativo inclusive um cooperativo numa escala muito maior e a outra franquia que infelizmente não recebeu muita atenção por parte de alguns desenvolvedores então nós temos o Terran Com comando terrano, que é um jogo excelente de estratégia, mas em termos de jogos de ação, não temos a mesma coisa. Tô quase morrendo aqui, e muita porque eu tô passando pelo sangue dos, dos alienígenas. Quando somos que ID ou Algo me diz que o alienígena está relacionado ao chefe. O cientista está relacionado ao chefe. Pois some é. Vazamento nunca é uma boa notícia no espaço. Principalmente considerando que não é possível ver, não é possível respirar do lado de fora, vazamento, e vazamento também de oxigênio. Algumas séries espaciais inclusive comentam um pouco disso, com algumas cenas, alguns episódios. Será que vamos ter mais um kit médico? Tô sentindo falta. Está aprendendo a usar o radar. Por enquanto era bem. Kit médico. Itens para colocar no chão, projetos incendiários, Elevator de de decks um up. It'll take a while to show. Beleza, já. já está relativamente fácil saber o que tem para fazer aqui, né? E... Partiu? Foi. Vamos lá. Bom, a caixa de munição continua ali, que me faz pensar que não é tão ilimitado, não é tão limitado assim a munição. E também tem que cuidar da retaguarda. Né? Coloquei aquela aquela torreta ali à, esquerda, à direita exatamente pensando na retaguarda e no problema da visão de tunelamento. Então em tese eu devo ter alguma chance de ver antes. Percebam que eu ainda não precisei usar a cobertura, não estou dizendo que porque o jogo não me incentivou, porque também foi esquecendo. Left. Okay. O comando da missão, essa operadora falando com a gente também está ajudando bastante. Pelo menos agora, assim. Ela está tá descrevendo o que vai acontecer na, na missão. Então. É relati É relativamente scriptada, né? Então provavelmente não tem muitas variações do que vai acontecer. E aí com isso você consegue simplesmente programar a voz para falar aquilo que vai acontecer no globo. Então... Ó, essa arma inteligente, apesar de ela estar travando automaticamente, ela tem dificuldade, por exemplo, com barreiras, aí eu preciso usar a arma sem a mira inteligente para matar os inimigos. Ok, mais um minuto. Então, como eu comentei, começaram a vir os inimigos. Eu estou sem munição Vamos aproveitar e recarregar que a gente nem está fazendo um grande trabalho de time aqui, mas... o negócio tá indo. Perfeito, só entrar no elevador. Perfeito. Ok, isso metralhadora, recompensas. Perfeito. Então tem experiência com as armas aqui no mais. Ah, Eu coloquei em avançar a campanha porque a gente consegue mudar a classe do personagem durante a tela de carregamento. Então não estou muito preocupado com isso agora. Se o outro jogador ele for demorar bastante. Aí vai complicar. Nessa segunda missão eu vou usar a classe inicial. Para ver como é que ela é. E também porque eu quero usar a espingarda. Para ver o efeito dela. Aqui como vocês podem ver. Um dos jogadores colocou esse modificador. Que aumenta o número de créditos. Mas ele aumenta também o tempo de troca de armas. Eu tenho um aqui comigo, que basicamente diminui o poder dos inimigos mais fortes, mas não dá recompensa bônus, ou seja, eu posso fazer uma missão numa dificuldade mais elevada e com isso eu vou ter mais facilidade com ela. Aqui eu posso colocar os consumíveis para o início da missão, que alguns eu ganho, Então, agora eu trouxe o terceiro jogador, e aí ele também colocou aqui um modificador. <risos> ok. Usar esses cartões dá uma experiência bem... Bem mais interessante pro jogo. Pelo que eu vi, só um dos cartões fica ativo, por isso que o outro não foi ativado, e por isso que, por isso que deu essa mensagem. Pelo que eu vi, só um dos cartões fica ativo, por isso que deu a mensagem de que um dos cartões está sendo ativado. Vamos descobrir. Perfeito. É. Só um dos cartões foi ativado, por isso que eu estou com uma velocidade boa para trocar de arma. Que tem sua vantagem né. Esses cartões, eles valorizam a rejogabilidade, porque tu vai sempre tendo desafio. Ah, e... com esses desafios aumentando e sendo diferenciados, algumas missões podem ser mais ou menos frustrantes. E ao mesmo tempo que elas podem ser mais ou menos frustrantes, também podem ser mais fáceis, né? Então, pela questão. Mas isso deixa o jogo mais divertido. Olha, mesmo com as armas com recuo aumentado, não estou sentindo lá muita coisa, não. Isso uh, daqui tem a granada. Is ativei quando os inimigos terminaram. Excelente. Uou! Provisão oculta encontrada. Gostei. Mais uma provisão oculta. Não acho que é o mesmo cara, encontro pegando lá os itens que a gente já tinha entrado. Perfeito. Isso começou a ficar mais interessante agora que eu tô vendo essas esses elementos especiais. Ah, aqui já temos um outro kit médico. Perfeito. Oh, Xenomorphs, heading to you! Ok. O tipo de coisa legal de usar, que são os exclusivos do cenário. Que.. Eu tô preferindo o um demolidor, isso eu já posso adiantar. Mas não que esse daqui não tenha a sua graça de se usar. Eu só preferi o demolidor pela. Você que percebido que eu tenho dificuldade de ficar falando enquanto eu estou jogando Principalmente considerando que esse jogo ele requer uma certa concentração maior do que outros títulos Como os jogos... aqui tem uma minha Alguns jogos de estratégia mais tranquilos como construtores de cidade É que foi um pouco de desperdício ali, para não dizer muito, né? E... tem esse bônus de dano. Eu ainda não entendi como é que ele é ativado, eu tô achando que quanto mais a gente acerta os inimigos e vai mantendo o kill streak, né? Vai acertando eles, maior uh, o dano vai ficando, que é um incentivo. Uh, pra ficar utilizando. Pra ficar. Dranked? usando não. com força. O uh, que é um incentivo right. para se ficar? Yeah, Vocês, esse jogo, esse, o bônus de dano ele aumenta com base no dano que a gente está causando nos inimigos. Isso significa que tu tem um incentivo para ficar sendo um bom jogador, né? para se tornar um bom jogador e e ficar atirando nos inimigos no relativamente constantemente. Ah. Sim, é sempre por trás, por cima, dificilmente esses bichos vão chegar exatamente... Esses bichos não, já teve várias vezes aqui por cima, né? Hum. Essa espingarda eu adorei de usar nesses espaços fechados. Potência de gestão ativada. Acho do outro jogador. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Como não tem fogo amigo, então vamos aproveitar. Uh That's not to think about it, Doc. Marines cut the door. Working Joe's ain't those and robots? Yeah, well, Seeks and used to own Katanga. Yeah, it's pretty safe. Ambush. Oh. Oh, o recuo das armas está se fazendo então, uh, sentir muito mais com o fuzil que com a espingarda. Exatamente por ter que ficar segurando o gatilho para ficar disparando, né? Como a espingarda é um tiro que deu, não sente, não sente tanto. O que significa que deve ter uh, outros modificadores que com algumas armas. que por exemplo com fuzil deve ser mais interessante de ser utilizado. Que gera a graça de se ir com o equipamento, que a gente imagina que não vai ser tão prejudicado. Eu acho que ele burrou. Tá, temos que ir para dois lados. Tá. Ah. coisa que se espera num jogo de alien, jump scare, coisa assim. Conectado, acionando. Ah. Se eu não ficar olhando muito Vai sair Ah, então, provavelmente aquele jogador que está lá na frente sabe melhor o que tem que ser feito. Mas definitivamente é muito. Muito ruim de usar o fuzil com o recuo das armas aumentado nesse nível. Como vem inimigos? As cores na tela, até eu tô perdido aqui. a comandante, né? o que nós temos que fazer agora é tentar outro enxame É interessante ver quanto com bom uso eles fizeram dos alienígenas usando Xenomorph, no caso, usando o espaço de cima para se deslocar. E feio ali interessante o quanto esse jogo utiliza dos espaços superiores e inferiores para deslocamento dos alienígenas. Não que seja exatamente coisa mais excepcional em termos de gráfico, jogabilidade e deslocamento, mas é interessante porque isso modifica um bocado a atenção que geralmente tem que ser dedicada para ficar prestando atenção de onde... para ver de onde tem os inimigos cinco mil de pessoal andam de aviação cego na outra missão e não vi os kits médicos. Ou Isso é uma mais generosa. Eu não preciso ficar esperando ele colocar a mina. Eu só preciso apontar onde ele vai que ele vai colocar. Então. Coloquei aqui cinco minas e deu. E agora vamos aqui. Eu podia ter esperado mais, mas. Por que eu não esperei mais? Porque não adianta eu.. Todas as minas colocadas na posição, mas eu não sei de onde vem todos os inimigos. Por exemplo, eu ainda tenho o drone para usar, mas não faz, não faz sentido eu usar o drone enquanto tem tanta mina aqui na região não só mina, mas tem as torretas. Ah, mas ajuda, é, mas quanto mais jogador a gente coloca em campo mais chance de desperdício de munição pode aparecer. Por hora a gente vai, assim que... por hora a, hora a gente coloca. Ao menos nessa posição de defesa, os inimigos parecem que vêm só de uma direção. que ajuda a manter a atenção. Não que essa uma direção seja... Exatamente um corredor, né? Um espaço relativamente amplo E ainda tem que considerar que eles não tem só de baixo Percebam que está aqui, pelo menos Vamos lá, olha o problema. Ela só passou. E eu não sei que o Cidrone fez. Ah, eu não usei. Ele consegue um bônus pro usuário. Não é um... Esse recuo faz diferença. Desafio concluído. Recompensas da missão. Fuzil de rajada. Escopeta, perfeito. Vamos voltar para a base. tá é, dá para começar a perceber que cada classe tem sua própria vantagem para ser utilizada, passiva. Essa barra ali de 3000 eu não sei exatamente o que, que seria. O médico, ele tem uma pistola. então Que eu confesso que eu não sei exatamente qual é a vantagem dessa pistola Agora com os inimigos aqui é barbado Já é um começo Obviamente não é uma boa classe para citar dano. o dano Contrapartida, ele deve ser útil para manter os outros dando dano Tanto com a questão do... dos bombos Direct Roots blocked, eu não tenho conexão com esses compartments Vamos bypassar abaixo de decks Down, 8 flights é, o jogo aqui ele usa um sistema de basicamente quatro armas básicas: fuzil, escopeta, pistola e a light machine gun. E as classes alternam em usar duas, basicamente isso. Então não tem muito mistério nesse jogo, nesse sentido. As passivas. Of the station. Right. Bypass Mark One, Mod One, head through waste processing. <laughs> Now, water shouldn't be toxic, but I wouldn't soak in it. Oh. Eu ainda quero ver o quão útil é essa pistola Parece ser minimamente útil Nem que eu não sei o quanto Contra inimigos Em grandes quantidades Elas definitivamente inútil Mas consegue Ali ó, dois tiros deve matar Um inimigo Como é que eu mudei o sistema de câmera? Eu não sei. Não... Então, apertei. Apertar SHIFT enquanto está mirando muda a direção Por hora da pistola é precisar ter que recarregar a cada oito disparos. Não é, ela não é tão ruim. O fato de ter tão dano no caso, só que o fato de ter tão pouca munição realmente incomoda. Ó, basicamente é essa a habilidade do do médico que cura os aliados. é útil, não vou negar Armas e munição incendiária... Perfeito Vai lá! Gente, eu tô de médico. O médico é o que tem menos dano E aí o cara... Não entendi muito bem Se recarrega, um tempo. Ok, ali foi estranho. Estou achando que não recarrega o um HP que eu posso curar com aquela torreta lá. Pelo menos não está recarregando ainda. eu gostei que essa munição incendiária, ela não é algo por tempo, mas sim por contagem de munição O que significa que se usa E não precisa ficar esperando Ou não precisa se preocupar com os inimigos que estão vindo ainda Pode sair, pode ficar esperando com calma não precisa, não precisa se preocupar em usar só quanto vai, vai ter utilidade para ela Pode já antecipar o uso é, Uma das coisas que é interessante do jogo, mas é um detalhe assim Um detalhe Epa. que faz diferença para a experiência de quem está jogando É a posicionamento da lanterna com tempo da câmera de mira, que ajuda a ter a visão de túnel, e essa visão de túnel ela, apesar de ser boa para focar, ela atrapalha perceber o resto do ambiente. E como ela atrapalha então a percepção do resto do ambiente, é uma forma do jogo te induzir a se concentrar num inimigo específico e não perceber outro que está vindo pelos lados, por exemplo. Então vamos lá. Eu recuperei alguma coisa da torreta, então deve ser com base nos inimigos mortos ou alguma coisa assim. seguro deixar ele sozinho. Okay. Com um tempo, tempo com um tempo com dano para recarregando a torreta, o cura que a torreta tem, significa que é bem mais útil do que a primeira vista parecia. Mas o médico, com, ou sim, o médico ele é com certeza útil, mas ele é muito mais útil se tem jogadores para causar dano, um time realmente coeso aqui trabalhando. E provavelmente nas dificuldades mais elevadas, fica bem diferente a experiência tática do jogo. E eu não me refiro simplesmente aos inimigos serem mais fortes e ter que fazer coordenação em equipe. Eu me refiro a, por exemplo, aqui, com as, essas três partidas que eu joguei, eu estava praticamente fazendo a minha parte do jogo, enquanto os outros jogadores faziam outras coisas, sem a gente fazer muito, muita questão de se coordenar. Nosso, nossa coordenação foi bem pequena comparado ao que poderia ser. 4. Essas emboscadas são de lascar. Termina a partida com um pouco de vida. A partida não é o combate com um pouquinho de vida. E aí chega um, um inimigo só para terminar de dar dano. Faltava só pra morrer. No princípio, as três missões podem ser jogadas na sequência, mas depende também de ter jogadores contigo que realmente estejam dispostos a jogar. Então, se, tu, se, joga se vocês forem jogar com amigos, outros dois amigos fixos, vocês podem iniciar uma, uma série de missões e só sair depois de jogar que é bem mais interessante do que ficar indo pro hub, pra nave, e voltando pra uma missão. Vai pro hub volta pra uma missão. Muito mais interessante. E eu gostaria que mais jogo tivesse esse tipo de coisa, até porque também dá uma percepção melhor da narrativa. Ah, nossa. Avales. E como é que você conseguiu ser tão rápido, tão eficiente? Eu simplesmente fiquei apertando WASD de maneira louca, louca Na expectativa de quando o botão aparecesse para apertar, eu simplesmente estivesse apertando o botão Por algum motivo ainda não recarregou a turista. Será que eu tenho que usar o outro poder para recarregar? Algo me diz que seria algo nesse sentido Eu, provavelmente, consigo olhar aqui em algum lugar. Para olhar do próximo... Ah, coleta de kit médicos. Ou seja, é mais cura, mas coletar kits médicos ainda é importante para recarregar. Isso é útil saber. Let's read the point. Estou surpreso que ainda não terminou a munição de fuzil estamos seguros, mas quase lá, meu cara. O outro jogador foi lá na frente. E a gente tá aqui também. Ah, tá aqui. Eu perdoai. Falei que o cara tava lá na frente, não tava. não. Eu imagino que não. Como é que é? Não... Não é, não é só porque eu conheço esse estilo de jogo aqui, é porque eu estou acostumado, no com com mínimo, com a franquia Alien, pelo menos, né? O mínimo, pelo menos. Pra. Não se preocupe, é apenas uma flecha. O que é que eu tenho aqui? O que aconteceu aqui? weyland Yutani Synths trouxe animais local para uh, replenish a the hive. E depois, eggs back down para experiências. Então, o tipo de, mer de coisa que sempre dá merda, né? Criar alienígenas para experimentos. São só três, mas como três podem dar tanto trabalho, né? Perfeito. Uou. na plataforma e não... não tem nem munição aqui. Ah, tá. Aqui. Os itens que eu não utilizar, eles ficam comigo para poderem ser utilizados futuramente. Quem quiser pegar mais... Por que que eu não consigo pegar? Ah, porque pegar recarrega a minha torre, a torreta de cura. Perfeito. Ok, gente, como vocês viram, eu caí. Isso é algo para enganar-se no jogo mas eu não sei se é um problema do jogo ou se é um problema do, ser, do da pessoa com quem está no lugar então sair no final da missão no final da missão sair é complicado tá? isso daí é um problema que pode ser o um motivo pelo qual o jogo não está tão famoso como eu comentei eu estava com alguma dificuldade para conseguir outras partidas, então pode ser um dos motivos pelo qual outros jogadores não estão tão ativos nesse título. No mais, eu vou dizer que assim, a experiência de jogar é boa, não é ruim, bem melhor que o Colonial Marines, e nesse sentido é um jogo que faz jus à franquia Alien. Ainda que não seja, tá, provavelmente, o jogo perfeito ou o jogo definitivo da franquia Alien, faz, faz jus. Quem se interessar, recomendo que esteja com seus amigos, porque vai ajudar bastante, principalmente, pela possibilidade de fazer essas três missões na sequência. E como vocês podem ver, tem o nível de dificuldade recomendado. E aí é aquela coisa, né? O importante é o útil que tenham então é... boa internet. Eu vou ficando por aqui e até, até mais.